É, meus amigos, o fã de Mortal Kombat pode ser feroz quando se trata de buscar ali pistas, né? Mesmo que seja em um pequeno teaser, como foi aquele que a gente cobriu aqui no canal, do grão de areia caindo e tudo mais. E por que, que eu tô falando isso? Recentemente, o meu querido Brother Dynasty postou lá no seu canal um vídeo comentando acerca do teaser, trazendo pra gente o que pode ser aí uma pista do nosso querido Onaga ou até mesmo Reptile nesse grãozinho de areia aí, cara. E a gente vai mostrar tudo isso aqui pra vocês, pra vocês entenderem aí o que que tá acontecendo. E eu queria aproveitar pra poder mandar um abraço aí pro Dynasty, tá fazendo um conteúdo espetacular ali, cobrindo Mortal Kombat 12 e tudo mais, todas as novidades que estão aparecendo aí. Então parabéns aí, meu amigo, bora raio esse negócio que tá chegando, saudações Delício Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 12 nesse canal delicioso. Se você tá curtindo aí esses vídeos de cobertura do game, que ainda está para ser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 Inclusive, está no comentário fixado, tá? De uma teoria que ele pegou do canal Kenny Bomb, que eu vou também deixar o link aqui no comentário fixado para vocês conferirem ali os conteúdos deles na íntegra. E agora, meus amigos, eu vou trocar a minha tela aqui. Eu estou com o meu Photoshop aberto, tá? Que eu tentei dar uma melhoradinha nessa imagem e tudo mais. Deu para poder dar um grauzinho aqui na resolução, na nitidez e tudo. Eu não mexi tanto em saturação também, não, para não atrapalhar o que a gente precisa prestar atenção aqui que é o seguinte se vocês repararem aqui nesse grão de areia, realmente parece que não tem nada, é uma sequência de reflexos aqui, algumas áreas mais escuras e tudo, só que tem um ponto que o Kenny Bomb apontou lá no vídeo dele e o Dynasty trouxe também, inclusive o Dynasty vai mais além, porque ele cita não só o Onaga, mas também o Reptile, que faz sentido sim com base no que eu vou mostrar pra vocês aqui. Quando o grão de areia tá prestes a explodir, se vocês pausarem nesse frame específico aqui tá, isso aqui é realmente do teaser lá, prestem bem atenção, Nesse cantinho aqui à sua esquerda, onde nós podemos ver uma espécie de forma aqui que aparenta ser um olho, meus amigos. Ó, vou até aproximar um pouquinho mais aqui para vocês prestarem atenção. Ó. É exatamente esse ponto aqui que eu estou circulando para vocês agora, ó, que parece ser uma espécie de sobrancelha. Aí tem a bola do olho e tudo mais. E aqui tem uma espécie de íris reptiliano. Ó. Até acabei fazendo um negócio errado aqui. E no meizinho aqui a gente consegue realmente enxergar uma íris reptiliana. Então esse aqui é um ponto que o Kenny Bomb... Analisando, né? Buscando nesse grão de areia aqui Acabou encontrando essa espécie de forma aqui Que realmente destoa um pouco, né, pessoal? De toda a iluminação, a sombra, o tom escuro desse grão de areia aqui e tudo mais E prestando bastante atenção aqui, cara Faz sentido, porque... Realmente, é uma parada que tá bem diferente do restante desse negócio aqui, obviamente né pessoal, isso é uma teoria. Isso aqui pode acabar não sendo nada, mas só de ser o um indício do Anaga já é uma coisa pra gente poder ficar atento aí, porque a gente tem levantado essa bola há muito tempo atrás sobre como seria legal se o Anaga retornasse como um vilão, e se eles seguirem a linha do tempo do Liu Kang quando ele vence o Shen Song lá, aí ele volta lá pra época do Great Kung Lao e tudo, Pode ser que nós tenhamos um Onaga ainda vivo, que foi morto ali, envenenado pelo Shao Kahn, vocês se lembram bem dessa história e tudo, né? Então eu acho que seria muito, muito legal se eles trouxessem sim o Onaga como um dos vilões principais aí nesse reboot que eles vão fazer, né? E aí galera, deixa eu trocar minha tela mais uma vez, pra gente poder ir agora pro nosso querido Onaga. Se vocês repararem aqui nessa imagem do Onaga, ó, prestem bem atenção no olho dele aqui. Realmente, ele tem, né, a bola do olho aqui e essa íris reptiliana aqui também, ó. Aí eu fiz um pequeno corte igual o Kenny Bomb fez no vídeo dele, tá? Para poder mostrar para vocês o seguinte, ó. Eu tô com uma camada separada desse olho aqui para poder mostrar para vocês, ó. o até ativar ela aqui. Eu fiz um pequeno recorte, né, na pedrinha como vocês podem ver aqui, ó. A gente tem aqui essa forma, né, um pouco, como eu disse aqui, do restante do grão de areia. E aí, aqui, ó, eu fiz um recorte e separei. Se a gente colocar aqui lado a lado no nosso querido Onaga, ó, realmente dá pra poder dizer que isso daqui é um olho e isso daqui é uma íris, cara. Isso daqui ser uma espécie de sobrancelha, a gente sabe que o Onaga não tem... Mas poderia ser essa parte funda aqui do olho dele, né? E aí, ó, vendo lado a lado dessa forma realmente parece E se a gente encaixar aqui, cara, ó, se a gente colocar bem no lugar desse olho Fica ainda mais aparente, ó, se a gente até diminuir um pouquinho mais aqui, ó Encaixando no local correto dessa maneira, fica realmente bem parecido E se nós fizermos uma mescla das camadas, tá? Eu fiz um pequeno corte aqui, pessoal, enquanto eu fazia esse processo Eu fiz um negócio aqui, marrom menos, só pra gente poder enxergar melhor que realmente parece uma bola de olho aqui e uma íris, fazendo essa mescla aqui, ó, como vocês podem ver, que eu fiz com essa imagem do Anaga. E como eu comentei lá no início do vídeo, né pessoal, o nosso querido Dainest também levantou a bola aí de que esse olho poderia ser do Reptile, que também faz muito sentido, pois ele é um réptil e ele também tem essa mesma íris reptiliana aqui do nosso querido Onaga, que inclusive né pessoal, se vocês bem se lembram da história lá na era 3D, o Reptile serviu de receptáculo para o nosso querido Onaga, então realmente faz bastante sentido e meus amigos, de verdade, cara, se eles voltarem mesmo com o Onaga para esse jogo, eu acho que vai ser muito legal, como a gente tem comentado aí em vários vídeos para trás, eu acho que seria muito, muito Foda eles trazerem esse personagem como um vilão, né? A gente já viu bastante de Shao Kahn, a gente já viu muito de Shino que apareceu aí nesse reboot que eles fizeram. No Mortal Kombat X O Shao Kahn ele é o vilão mais foda do Mortal Kombat sim Na minha humilde opinião também Mas eu acho que eles poderiam dar um espaço foda pro Anaga agora Nesse reboot que eles vão fazer Até mesmo para poder dar uma diferenciada nos bosses né? É possível que nós tenhamos alguma coisa envolvendo os titãs que restaram ali Porque nós tivemos a crônica no Mortal Kombat 11 E nos finais arcade nós vimos lá que existem outros titãs Além dela que não apareceram Pode ser que eles sejam explorados aí nessa nova linha do tempo que vai surgir Ou talvez eles acabem deixando de lado porque tiveram algumas pessoas que não curtiram a crônica como vilã E realmente ela não teve o mesmo impacto como por exemplo o Shao Kahn O próprio Onaga também quando ele apareceu Eu não sei a opinião de vocês com relação a isso, depois vocês deixem embaixo nos comentários Mas eu acredito que eles explorarem o Anaga nesse momento seria foda pra caramba meus amigos Então agora eu quero saber de você aí, querido espectador que está assistindo agora o que, que vocês acharam desse negócio aqui, cara? Vocês também conseguiram enxergar esse olhozinho aqui aparecendo? Vocês acham que isso pode ser uma referência ao próprio Onaga ou ao Reptile de alguma maneira? Lembrando, galera, que isso aqui é uma teoria, tá? Novamente dando os créditos aqui pro nosso querido Dynasty, que fez o vídeo foi aonde eu vi essa teoria, né? E também pro Kenny Bomb, que foi onde o Dynasty viu essa teoria. Então eu vou deixar o link pra vocês dos dois canais aqui embaixo, pra que vocês possam conferir, mas deixa aí as suas opiniões acerca disso aqui, vocês acham que isso aqui realmente pode ser uma teoria válida ou pra vocês isso daqui é simplesmente algo que apareceu na pedra e não quer dizer nada, deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões meus amigos, mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto aí pra poder dar uma força pra gente aqui, se inscrevem no canal cara e ativa o sininho principalmente pra vocês não perderem absolutamente nada de Mortal Kombat 12 aqui no canal porque a gente vai cobrir tudo relacionado ao jogo à medida que for saindo aí, tá? Teorias e tudo mais. Eu vou adorar ver os comentários de todos, as suas opiniões acerca disso. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todo mundo aí. Até mais e fuemos, meus amigos. <música>